Ao longo do século XX, a cidade de Niterói foi ponto de chegada do êxodo rural do agrofluminense e recebeu imigrantes das mais diversas origens e nacionalidades. Os imigrantes portugueses tiveram grande participação no crescimento urbano de Niterói, dando nome a uma região da cidade, Portugal Pequeno, na atual Ponta da Areia. Uma casa portuguesa fica vai, pão e vinho sobre a mesa foram operários, comerciantes e fundadores de um dos mais antigos hospitais da cidade, a Beneficência Portuguesa. Merece também destaque a imigração italiana e espanhola. Suas memórias e histórias foram alvo privilegiado de muitos dos cursos de História Oral do Laboia. Agora, era basicamente um lugar residencial? Era, assim, é, tinha no... muita residência, e de... muita... de... o comércio em si também tinha. Muitas casas comerciais moravam, e as famílias moravam nos fundos do comércio. Entendeu? E era, os, dons, os proprietários eram normalmente portugueses? Tinha, é, a, maior parte, a, todos, a maior parte, todos eles portugueses. A maior, parte é, é, a maior parte, tudo aqui. Agora, pelo que eu vejo aqui, tem muitos quartos de avenida, né que chamam, né? porque são as pessoas que é é também naquela época também tinha é, também vim, tinha vim, muitos quartos claro. você vê a pessoa vinha muitos de lá mas eram muitos casados outros solteiros então alugar eu morar numa casa morava num quarto é. então esses quartos geralmente eram ocupados por pessoas que trabalhavam que, aqui, que né? trabalhavam Sim, aqui imigrantes que vinham vinha. dona Virgilda eu vou perguntar para a senhora agora o que a senhora é, lembra desse período de instalação aqui de Niterói, como é que era a vida aqui em Niterói? Como é que a senhora lembra dessa? Era difícil? Tinha condição? Como é que ah, é? tinha. Até não era difícil, não, não. Não era difícil, não? Porque tinha muito... até porque tinha muito bondes, nós andávamos muito de bonde, que a tempo existia nos bondes, não? É, daqui do centro da Fonseca e assim. Aí era sossegado, não tinha o que tem hoje, gente, andava tranquilo, não? É, não era ruim, não. Não faltava nada, também. Nós morávamos a Fonseca, na San José. Aí tinha um mercado que ainda existe até hoje, que às vezes nós passávamos por ali de carro e eu ainda lhe falava, Ai, ela, que, ela que era onde eu ia comprar o leite, fazer as compras, e tudo. Mas, e já tinha também de tudo, não tinha padarias, tinha tudo, não, não, não, não, não, não, se, não se tornava muito difícil, não, assim, para pelas coisas, não. Aí vou também de é. diversão, sabe, você, além de ir à praia no domingo, o que vocês gostavam de fazer? Não, não sei assim. Às vezes fazíamos isso, assim, juntava essa turma. íamos é, ia uns para casa ao solto, outro fazia um churrasco. Vinham, é. vinham é, a tinha um, tinha uma, é. uma festa, tinham um aniversário, é. aí juntava essa -se turma toda conhecida. Então aí, tinha um grupo grande de espanhóis lá. Ah, vinha, vinha. tinha, tinha, tinha é. assim. muitos a mais. E a casa nós que para cá, tinha muitos e muitos da Espanha.